que é bem localizado, como vocês podem ver, eu estou aqui no Rio de Janeiro, no bairro de Botafogo, e a gente está na Avenida São Clemente. A São Clemente é uma avenida super movimentada, gente, passa carro o tempo todo, ônibus o tempo todo. Eu falei, bom, vamos ficar lá na São Clemente, vocês estão vendo essa avenida aqui, como é que ela é super agitada, passa muito carro. E eu falei, é bom que eu testo, né, o hotel que a gente fez todo em steel frame, e é esse hotel aqui atrás, é muito engraçado. Isso é que eu gosto porque isso tem todas as vantagens. Aqui no corredor a gente tem um teto com iluminação direta, ficou muito bonita, muito bacana e que dá um área assim, né? Como é que ficar aquele corredor sem graça, então a gente vai subir agora para o lugar dos quartos. Vou mostrar para o quarto e vou mostrar para vocês como é que ficam esses pequenos detalhes que a gente fez todo o possível aqui na obra. Vamos subir agora e vou levar você para o quarto. E vou falar que o mais legal desse hotel, ele tem sete andares. oito contando com a cobertura. Né? Mas são sete andares, e todos eles nesse sistema construtivo. E a fachada foi até a lá a cobertura. Então você vê até o topo da construção. Vem pro elevador, tem o cartãozinho. E a gente vai entrar. E vamos até mostrar lá nos botõezinhos todos os andares que tem para você ver que é verdade que eu não tô desmolando. Tudo tá aqui. Te espero no terceiro sim. Porque, na verdade, um hotel não é para abrir tanto janela, né? Principalmente aqui que é muito poeira, causa da rua bem movimentada. E aqui foi um detalhe que ficou interessante, né? Que eu lembro que o arquiteto, na hora, optou por fazer toda essa, essa parede aqui com essa largura. Porque essa parede, ela tinha pilares, né? Ela tinha pilares, ele quis esconder os pilares. Então, nesse trecho aqui, ele optou por fazer a parede mais larga e quando chegou aqui, né, no pedaço do painel uh, de fachada, acabou... <risos> ele falou, vamos fazer isso aqui como se fosse um banco? Então, a pessoa que está entediada, esperando o elevador, tem como se fosse um banquinho. E aí vem um ponto, tem muita gente que acha que a fachada de steel frame, o steel frame é extremamente frágil, você não pode fazer nada. Gente, sentei, funcionou o banquinho dele Então, a ideia é do arquiteto, funcionou. O dia que eu estiver entediado o elevador estiver muito cheio, posso sentar na janelinha e não vai ter nenhum problema. E vou te dizer, eu tô aqui na minha fachada de steel então você vai ver. <risos> e te digo mais, já tô na casa dos 100. Então, filho, <risos> maior teste de resistência impossível. Outro detalhe muito interessante que tinha nesse hotel, mas eu acho que eles tiraram com o tempo, é que eles tinham um rodapé embutido. E tem muita gente que pergunta se dá para fazer aquele rodapé embutido com iluminação direta nas obras de general de chufrego. E é super possível. Como é que faz? Tem ainda um pouquinho aqui, eu só acho que eles desativaram. A gente trabalha normalmente com duas placas. Eu acho que essa é a solução que garante mais acústica, tá? E aí, a primeira camada da placa ela vai até embaixo e a segunda camada ela para um pouco antes. Para um pouco antes é o espaço para você embutir aquele rodapé que normalmente é metálico, é de alumínio. Né? que já vem até com um lugar para você botar a fitinha de LED e você ter um rodapé embutido. Ah, Helena, minha parede não tem duas placas, igual ao caso dessa daqui. E toda a parede são com duas placas, exatamente para a gente ter o um maior conforto acústico, tá? Então, o que, que a gente faz se você não tem duas placas? Você para o seu xafémetro de gesso e aí você vai colar o rodapé metálico na própria estrutura metálica. E eu adoro esse hotel, cheio de negócios assim, de maluza, assim, de luz. Aqui, ó, os negócios assim, É, é todo design esse hotel, né? E eu adorei isso né? foi super bacana. Mas vem comigo, vamos entrar, que eu vou te mostrar. Primeiro ponto, a gente começa aqui no parque e a gente tem umas coisas super interessantes. Todo os sistemas de ar-condicionado, incêndio, a gente fizeram a de botar aqui nesse começo e baixar um pouco o pé. E logo em seguida, aqui na lateral, a gente tem um banheiro. É aquele banheiro modular que você tem que chifre. Hein? Pois é. Você quer ver como é que um banheiro modular fica? Prontinho! que pode ficar no seu hotel, no seu escritório. Na sua casa louca, porque banheiro pronto tem que ter um certo volume, viu, pra ser confortável. Mas, vem cá, dar uma olhada. Eu acho essa porta engraçadíssima que eles fizeram. É uma porta que ela abre de um lado e depois ela abre do outro. Isso porque eles tinham que fazer uma otimização do espaço. Você tá vendo a largura, né? A gente bota o cartão aqui, puf, Acendeu já todas as luzes. Ah, não, tava já tudo assim. E eu quero mostrar o banheiro pra você, como é que ele fica aqui bacana. Não repara na bagunça não, porque hoje a gente tá saindo do hotel, viu? Pelo um momento do check-out. Então, primeiro, gente, o hotel pediu pra gente mandar o banheiro mais completo possível. Então a gente mandou com um blindex, a gente mandou com chuveiro, com as torneiras, a gente mandou até com porta sabonete, vocês viram sobre isso? Aí, ganchinho de toalha, foi também de seu ganchinho de toalha, tá? A gente mandou com a pia, com a bancada, o armário debaixo da bancada, porta papel, é, duchinha, porta toalha, secador de cabelo também foi. Nesse livro, todas as luminárias, a gente mandou até com o lixinho, eles queriam que a gente mandasse para mexer. E a gente mandou todo o E o que eu acho legal? Porque o gancho de toalha continua firme, né? É o que é mais para frente. O pênorzinho também continua. O móvelzinho da bancada tá lá. Então, você vê que quando você tem uma produção industrial, a durabilidade a garantia dos materiais que você coloca aumentam muito. Por quê? Porque você tem um controle de fábrica de tudo que está sendo instalado e colocado. E isso faz muita diferença, principalmente, por exemplo, por hotéis, Né? Prédios comerciais, industriais, que tem um grande fluxo de pessoas o tempo todo. E aqui tem umas coisas bem interessantes que tem muita gente que acha que não dá, né? Mas eu vou mostrar para vocês. A gente tem um super espelho aqui, enorme e super pesado, pendurado na parede de dragão. Essa aqui é uma parede de dragão um monta de 70 e duas placas de cada lado. E além de ter esse super espelho, né, pendurado, você sabe o que mais a gente tem? Um móvel com uma televisão. Eu quero que você repare, esse móvel, ele não encosta no chão. Ele está suspenso. Ele está todo fixado na parede de dragão. Pode é muito simples, você precisa só fazer o quê? Seguir os procedimentos corretos. O que, que é? Utilizar aquela bucha de drywall, né? Dependendo do peso, casar com o um montante, porque não vai poder ficar só na placa. Então, se você sair isso, você não tem problema se você consegue fixar. Por exemplo, o ar-condicionado. Está fixado na estrutura do meio pronto. E está aqui. Tem sete anos. A cabeceira de cama, o pessoal fala que não pode pôr marcenaria. Quantas vezes eu já vi o pessoal de móveis modulares falarem que não pode prender nada de móvel modular, de marcenaria e parede de drone? Bom, a tá aqui. Incrível, né? E você tá reparando no silêncio? Pois é, esse silêncio é por causa do nosso sistema de fachada. Muito bacana. Com um sistema sistema né? Olha, olha o diferencial. Gente, lá fora. Eu acho que se eu abrir a janela dá pra escutar. Depois a gente pode fazer o teste. Mas é muito silencioso. E o conforto térmico, por mais que tenha funcionado, condicionado aqui pega só o dia inteiro. É muito superior. Então a conta de energia dos espaços que trabalham com a fachada do sistema EIFIS fica lá embaixo. Você economiza muita energia. E eletricidade no Brasil hoje não está barata. Isso é muito importante a gente discutir. Né? Não é à que a energia solar está subindo cada vez mais. A utilização das pessoas para fazer esse investimento. Porque a ponta de luz hoje em dia não dá mais, né? E por último, eu quero mostrar pra você exatamente a parede que foi da fachada. Normal. Vocês estão vendo? É uma parede normal. E é uma parede que não é nem tão grossa. Tem muitas pessoas que acham que a parede fica grossa, mas não fica. Né? A gente fez esse detalhe, eu não esqueço né? da saca do cortineiro. Gente, isso aqui foi uma solução que a gente teve que botar duas placas de gesso e a estrutura tá embutida por de trás, lá pra cima, pelas campaneiras. Mas ficou super bacana, né, teve esse cortineiro. E aqui em cima a gente botou um reforço de madeira para a gente conseguir botar essas cortinas de trilho, sabe? Então, toda vez que as pessoas viram assim para mim, ele não pode botar a cortina no steel frame, meu? Tipo assim, pode, né? Dá para você fixar, por exemplo, a cortina de correr só na placa de gesso? Não. Tem que ter um perfil metálico, tem que ter uma madeira. São soluções. E isso muda. Mas isso não torna o espaço nem pior, né, nem inferior. Ao contrário, eu acho que se torna muito melhor. A gente está vendo aqui um local que está já há sete anos em uso constante e que tá claramente, sabe, é, é, bem evidente que a quantidade e o nível de manutenção que isso aqui demanda é muito inferior do que se fosse uma construção de alvenaria tradicional. E é essa sacada que faz a diferença, né? Eles até fizeram um recorte olhando que eles botaram esses armários no começo porque ia ter aqui, ó, esse recorte do armário com o encontro do gesso. Então, a vantagem do sistema é exatamente essa. E eu vou abrir aqui a janela para ver se tá, faz barulho ou faz diferença para vocês. Pronto. Olha só como é que faz muita diferença, gente, o barulho. Nossa! É uma coisa quando eu fecho e é outra coisa quando eu deixo aberta. Quer ver? Vamos fechar para a gente ver a diferença. Opa! Região que você está. Porque eu, por exemplo, numa casa de campo não preciso do isolamento acústico desse. Uma casa de praia com poucos vizinhos também não. Mas no meio da cidade, numa avenida movimentada que passa a gente 24 horas por dia, aí a gente vai precisar. É completamente diferente. Por último, vamos dar uma olhadinha só lá no quarto que é um pouco mais de fundo e que tem uma composição um pouco diferente. Pra então você vê que a gente tem toda a flexibilidade para mexer e mudar o layout da forma que for mais conveniente. Prontinho, estamos agora no segundo quarto, o quarto que está equipe. E o que é bacana, a gente disse meio depois que a gente estava gravando, o pessoal arrumou o quarto todinho. <risos> vocês viram o meu, todo bem bagunçado, vocês viram o meu dele estou arrumadinho. Mas olha só que interessante, vem comigo. Você vê que o quarto, né, ele tem o mesmo espelho pendurado. E pendurado no drywall, uma estrutura de drywall, vocês estão vendo? Então não tem mais aqueles negócios de que não pode pendurar nada. Você está vendo o tamanho desse espelho? Tem o mesmo rack de televisão, vocês estão vendo? Esse é um quarto que é ainda mais silencioso, porque ele dá para aquele prisma, não tem? Aquele prisma que a gente viu lá embaixo, então ele dá para aquele prisma. E aí olha só que interessante, esse aqui são duas camas não é só uma. E a gente tem um painel também fixado na parede. Então vocês veem que eu não sou maluca, né gente? Se todos os quartos têm tudo fixado na parede, sem problema nenhum, não tem problema. E aí, foi até muito bacana, porque enquanto a gente estava vindo pra cá, a gente estava conversando sobre dúvidas frequentes, né? E tem muita gente que acredita, né, que se você tipo assim, ah, eu vou tocar a parede e minha mão vai furar a parede. Gente, vou te dizer: se tem uma placa de gesso, pode ser que se você for muito forte e você não acertar um perfil que normalmente está cada a 60, ou 40 centímetros de eixo a eixo, o que te dá um vão livre de 35 centímetros, ou então de 55 centímetros, pode ser que você consiga. Agora, se for igual ok, que tem duas placas de gesso, você não vai atravessar de jeito nenhum, de jeito nenhum. Então, aquela história de que tipo assim, ah, é super frágil, vou me jogar. Se você se jogar, você não atravessa a parede. Igual foi um de Hollywood que aquele cara vai se jogar e atravessa a parede. Isso não existe, tá? Então, a gente está falando de um sistema que é altamente resistente. Qual o, o fluxo de pessoas que a gente tem no hotel, né? E são todos os tipos de pessoa, né? De todas as regiões do Brasil. Esse aqui é um hotel bem central, né? Fica no um burburinho do Rio. E eu, eu vou te dizer, ele vive lotado, viu? Que a gente vai se hospedar aqui e teve vez já está lotado, vamos conseguir. Então eu acho muito bacana vir aqui e rever as coisas que a gente fez, as soluções que a gente adotou e como é que está a conservação daquele espaço. né? isso é muito interessante. E para a gente encerrar com chave de ouro, vamos lá de baixo para a recepção incrível. Ficou muito bacana. E eu vou mostrar para vocês como é que são os detalhes finais do acabamento que a gente já botou para a Vamos encerrar a nossa agora, matando uma última dúvida que várias pessoas mandam. Helena, eu posso botar qualquer coisa numa fachada, numa parede de chufrém? Gente, você pode assentar pedra, você pode assentar cerâmica, mármore, granito, porcelanato, azulejo pastilha, todos os acabamentos que você quer, você pode trabalhar com eles sem nenhum problema. Só tem que ficar ligado que cada material tem um tipo de fixação. O para aparato lado, reticulado, cacho-macho e fêmea, outra é com argamassa. Então, olhe muito bem qual é a recomendação ideal para a fixação do seu produto. Aqui mesmo, nessa fachada do hotel, não sei se você reparou. Mas a gente tem fixações com pastilha amarelinha lá fora que ficam super bonitinhas. A gente vai mostrar alguns takes para você, né? E de como ela foi feita. Eu já explico em outros vídeos quando a gente estiver uma vez lá na fábrica. E talvez até produzindo um de fachada nova. Não Então, continua aqui assim com a gente. Continua assistindo o programa. Continua dando seu like, nos seu comentário. Se você quer mais vídeos curto, como esse, mostrando algumas obras já finalizadas. Porque é o que muita gente pergunta como é que é uma obra depois de pronto. Não deixa de falar aqui nos comentários. Beijos, tchau, tchau. E até a próxima.